Olá! Esse é o projeto Nossas Vozes Negras, o nosso espaço de compartilhar acontecimentos e histórias dos nossos alunos e professores. E hoje o nosso tema é o racismo, que é todo o ato de injúria, preconceito ou agressão direcionado a alguém por conta da sua raça. Tal, então, para darmos essa introdução ao projeto, essa introdução ao nosso espaço de fala, que tal ouvirmos alguns depoimentos e relatos dos nossos alunos e professores? Racismo para mim é preconceito e discriminação com os negros e origens étnicas. É ter a cor da sua pele em primeiro lugar e não saberem sua capacidade e competência. É sair na rua e enfrentar uma luta por dia por ser negro e ter cabelo alto. Eu Acho do racismo. Eu acho o racismo nojento porque é. ridículo, ridículo alguém julgar outra pessoa pela. pela sua nacionalidade, pela sua cor. Também acho injusto porque ninguém merece sofrer um ataque assim, ser julgado só pela pessoa existir, pela pessoa ser, ser ela mesma. Eu acho isso muito injusto, ninguém merece isso. E também acho cruel, porque uh, chegar para a pessoa e dizer que ela é ruim ou ela é melhor ou pior por ela ser de outra cor, de outra nacionalidade, eu acho isso bem cruel, faz a pessoa sofrer bastante uh, no sentido emocional. Racismo para mim é um tipo de vandalismo. Racismo para mim é burrice. Racismo para mim é a prova de quanto ainda somos primitivos. Racismo, para mim, é o preconceito com a pessoa pela cor, que é uma coisa muito errada, porque, tipo, somos todos iguais por dentro. Sim, racismo é crime. para mim, racismo é falta de amor, preconceito e crime de ódio. Ameaçar, bater, xingar é uma maneira de não lidar com o assunto do preconceito. Quem pratica não tem respeito. Não importa a cor, o sexo ou a idade. Basta ter compreensão e maturidade, todos somos gentes, não importa o diferente. O racismo é comum, para quem não tem coração, discriminar pessoas inocentes não há perdão. Cadê as leis? Que país é este? Onde seres humanos não podem ser iguais devido às suas classes sociais. Para mim, racismo é um retrocesso na dita evolução humana, é hipocrisia para aqueles que se dizem humanos. Boa noite, como todos sabem, devemos eliminar o racismo Tem muitas pessoas que sofrem de preconceito, inclusive eu que sou uma pessoa negra E as pessoas deviam ter mais empatia, mais amor ao próximo Não olhar só para si mesmo, mas como entender o lado dos próximos, dos outros que sofrem preconceito Que ninguém, ninguém passa batido, todo mundo sofre Ninguém, a ah, vou levar, não foi nada. Mas quando chega em casa sofre. Pô, por que aquela pessoa tem contra mim? Devemos combater isso juntos. Olha aí, ó. Teve agora aí, ó. Homem negro, espancado. Negro. Em plena consciência negra. Devemos ter mais consciência do que fazemos principalmente com as pessoas o racismo nós somos todos iguais não há raça nem a cor se em nosso coração houver amor muito amor sentimentos e emoções vivem no nosso coração nós temos muitas razões para respeitar o nosso irmão se o nosso sangue é igual é vermelho em qualquer tema não devemos transformar a cor de pele um problema Géramos com amor, nascemos iguais em tudo. Por que tem de haver diferença e crueldade no mundo? Todos temos ambições, branco, preto ou amarelo. Vamos vivê-las em paz e o mundo será mais belo. Vamos olhar-nos nos olhos, lado a lado, mão a mão, e acabar com o racismo que há na mídia, é nossa geração. Racismo é quando uma pessoa se sente no privilégio de inferiorizar e marginalizar outra pessoa apenas por sua tonalidade de pele. Liguem seus microfones, amplifiquem suas vozes. Justiça por João Alberto, 20 de novembro de 2020. Consciência negra, resistência. Iremos cobrar, não dá mais pra aguentar, pensando espirrar. Apanhar, é. Segurança matar, é. refúgio e salvar, é. sociedade racista, é. onde vamos parar? É. Vamos parar? Capital da segregação, ação, reação, ao show do pilão, áudio incita, volta. Na trocação, se o racista peitar yeah. segurar um preto na situação Na luta, sangue no olho Vozes gritam pelo certo Branquitude assassina racista Justiça por João Alberto, iremos cobrar